É, é aqui que eu nasci. Essa casa de quem era? Essa casa era do João Custódio, que era do pai do meu avô. E teu avô comprou ela de quem? O, o meu avô comprou essa casa a falecido Liu. É. O meu avô comprou ele. E isso aqui era da família Sampaio? É, a maioria dessas casas de atletas era tudo da família do Poeste Sampaio. É. E como é que eles ficaram donos de todas essas casas? Olha pai, aquele negócio que nós sempre falamos de uso. A foi uma colônia de pescadores e de agricultores, né? Então, quando chegava, chegava uma pessoa de perna aqui, todo mundo corria comigo não sei Então o homem chegou de terno e disse assim, olha, você vai... eu falo muito bem, sei, eu colo com a Dona Melinha, e ela tinha uma roça lá, na que chamava se Pé do Forno. Então ele dizia assim, olha, você planta, mas daqui para frente você não planta mais não, porque a terra é minha. Então é aquela história que a gente diz hoje no Brasil, o de terno e gravata tem valor, o trabalhador mesmo, ninguém olha.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 Sou Luizinho Alnouto, dono de garoto, com tem anos me ensinar a prensa Mas o velho novo eu não cheguei a conhecer. Eu, por curiosidade perguntei ao meu pai, como é que o Luizinho Alnouto chegou aqui, é dono da terra e ele morador, é, é da terra mesmo e não tem nada. Aí meu pai falou, não, é que o, o velho novo chegou aqui, ele era criança ainda quando o velho Alnouto chegou. Meu pai morreu com 80 anos, e poucos anos quase 90. Ele falou que o velho novo chegou, e criou um documento e dizia que toda a praia ele tinha acesso porque ele planejava banana daqui para levar para Macaé. Aqui em Macaé tinha uma fábrica de doce e fazer goiabado lá em Macaé. E as faruas. E meu pai falou que quando aquele navio que calhou aqui por chamou caboclo, ele disse que aquele navio era é cheio de, de escravo. Então quando o navio encalhou, eles fugiram de tudo lá para a rasa, que era mesmo fosse a rasa fosse mesmo mesma quando fosse Amazônia não tinha, não tinha nada, era só mato puro.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 é, tinha uma outra plantação muito grande de banana, então o buzo hoje, o que, o que movia a buzo antigamente era a banana. Banana e pesca? Banana e pesca, tá vendo? O teu pai pescava, cuidava? Meu pai pescava, sempre pescou, criou nós. E não pescava. plantava banana não? Não, meu pai depois foi trabalhar fora, sabe? que às vezes veio a, o progresso foi chegando de pouquinho e a gente como se desenvolvendo para outro lado.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 Ah, ele tinha comércio lá. Comércio de quê? E, e ele também tomava pão da igreja, e batia o sino da igreja. Ah, ele era... O é muito conhecido. Se falar isso ser o homem que batia o sino, todo mundo desantinho com ele. Seis horas da tarde ele ia lá bater o sino. E o teu, pa... e teu avô vendia o quê? O, o meu avô vendia a, como é que é? roupa com um homem que chamava Sojan trazia roupa, trazia essas coisas todas, e ele, meu avô Estevo e todo o povo que vinha de fora, se abrigava na casa dele. Ah, também era a hospedaria? É, antigamente tinha aquele negócio que se chama, que eu há muito tempo eu não vejo, eu vim na Ilha Grande, é o tal de, ele chama-se de Divino Espírito Santo, que vai com a bandeira batendo, o pessoal todo complicado batendo, há muito tempo aqui em Búcio não veio mais isso, mas sempre tinha. Aí ele vinha e batia na casa do meu avô,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 De, de, de, de, de, de, de, de lá. Aí daqui a pouco andava, quando chegava com mais 30 metros, lava o outro, andava lá do outro. Lá do outro. Aí, o barco... E ninguém caía do bote quando... Não, a gente estava cheio do barco, ia embora, sumiu o barco, ninguém via barco. Então a gente ficava pescando ali o dia todo. Tu ficava ali o dia inteiro? O dia ali. Com linha e isca? E isca pescando ali o dia todo. Aí, e quando... via alguma coisa em volta de você? Via, é, mas a gente estava bem. Então quando acontecia um problema de um amigo,